Jornalismo Informação Opinião Humor Opinião Para quem tem pressa O Meia Hora Está no ar Olá, Paraíba! Olá, paraibanos! Eu quero mais um retornozinho aqui. Ah, rapaz, o problema é aqui embaixo. Não resolveram ainda. Ô, oh, Paraíba! Boa! Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019, o Meia Hora já está no ar. Vocês já sabem. O professor, cientista e analista político Flávio Lúcio Que também Flávio Lúcio. Que também rascunha suas opiniões no www.leiaflaviolucio.com.br Do meu lado direito, já veterana no rádio o jornalismo paraibano Eu sou novinha, não tem que ser, como não, ser, ser veterana não Você na idade, ah. começou cedo Com <risos> quatro anos você já escrevia pro norte Na época de Marcondes Góes Foi do jardim da infância o norte Adriana Bezerra Boa tarde Adriana Bezerra Deixa eu ler aqui os destaques do dia Pra gente começar a fazer o moído Vamos lá Ranieri Paulino deve ser sacramentado líder na oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba. Soube eu que Ricardo Coutinho e João Azevedo comemoraram quando souberam, por quê? Sem motivo. Quando por quê? souberam dessa informação. Sem motivo. É, Ranieri é um camarada deixa equilibrado. De, deixa eu terminar de ler os destaques. Tá bom, deixa. Projeção nacional? Eu não acho que seja. Governador Ricardo Coutinho toma posse na presidência da fundação João Mangabeira, tá aí, mais aumento, Cajepa e Pebegás discutem reajustes nas tarifas de água e gás na Paraíba, ou seja, João hum. deu para um lado, diminuindo um pouco a energia e está aumentando a água. E o gás? João Azevedo veta 78 emendas, mas sanciona o um orçamento de 11,8 bi para 2019. Praticamente o um repeteco de 2018, né? É, permitam me abrir com um tema que está fora da pauta? Pode ser? É, Diga o tema que a gente disse aceita, vai lá. É, eu até gravei um podcast com... Essa informação e quero dividir com vocês. O professor Flávio Lúcio escreveu sobre isso, mas não foi na marca velha. Do interesse do segundo bienio, que é maior para Ricardo do que para João Azevedo. Escrevi sobre isso lá no ...adrianabezerra.com.br é Também é porque eu estou lendo um pouco você porque você está meia... e yeah. é tá calma demais. Não deixa eu ficar calma aí. Deixa eu dizer, meu amigo esta preocupação de Ricardo com o segundo bienio da eleição para presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba e nós jornalistas temos o costume de achar que estamos falando para jornalistas nós temos que explicar o que é segundo bienio porque tem muita gente que está em casa que não sabe segundo bienio é quem vai presidir e 22. O poder legislativo em 21 e 22, que culmina, Assemble... que culmina com a eleição. Culmina, coincide com a eleição. Só, só, a Assembleia tem dois, tem, tem uma mesa diretora, né, que é presidida por um presidente ou uma presidenta, e é, essas, essa mesa é eleita. De dois anos, né? A cada dois anos ela, ela é ela até Até Ricardo ser reeleito, sempre era quatro anos. Não teve. Era, um, havia reeleição, né? É, não teve um que não, que não foi reeleito na história da, da Paraíba, pelo menos recentemente. Mas cá para nós, é, o batom na cueca de que em 2022. Ele está de volta. Ah, e ainda acho mais que em 20, e que João tá ele cumprindo. é prefeito, que o Fabiano João... não acredita, né? Tem alguma coisa no meu microfone aqui, Ontem gente. Ontem houve uma declaração do o presidente nacional tá com do, problema, do PSB. Gente. Dizendo que apoia Dizendo ele que como candidato a prefeito de Exato. João ninguém faz Na imprensa, ninguém faz essa pergunta ao presidente do PSB e depois dá o destaque. Que não, que não tem um sentido, pelo menos, de levantar a lebre. Né? Fiorou é. muito aqui o retorno do filho. Sabe, eu tive uma conversa uma vez, eu encontrei logo depois da eleição, eu encontrei Mas com o João Azevedo... Mas eu quero que o Fabiano termina a informação dele depois, Sim. né? Pra, não, eu, eu acho que Ricardo é candidato. dá sinais de que João, apesar da competência, vai apenas cumprir um papel. Então, eu encontrei tran, o João Azevedo. Você sabe que essas coisas, quando você fala tete a tete, você sente né, até a aura e tal. Eu encontrei com o João logo depois da eleição. né, Eu falei: olha, tudo que eu desejo pro senhor é que tenha o mesmo grau de assertividade e sucesso que teve Ricardo Coutinho pelos próximos oito anos. Ele olha para mim e faz: oxê, e é oito mesmo? Sabe, ele, ele baixou disse, a cabeça. Ele aí, disse. Oxe, e já é oito? Eu digo, o senhor não vai querer ficar os oito anos, não? não vai, é, O senhor não tem condições de se reeleger. Ele baixou a cabeça e riu, tipo assim, está tá muito iludida, não, tá, Sabe talvez, com, que talvez, jamais, não. com a jornalista, jamais Não, talvez ele quis dizer a você detalhes, no seguinte mas... sentido: será que eu sou reeleito? É, não. Pode, pode o que também. eu senti foi, meu projeto não é para oito. Mas, é mas, mas, mas, mas, mas, Adriana, você imagina a situação. É, você pergunta um a candidato, um, um candidato eleito, né? Ele não tem assumido ainda, segundo você, né? Uhum. Pergunta se ele quer governar por oito anos. O que já implica, primeiro, o interesse de se candidatar em 2022 e segundo, a antecipação do resultado. Então, bom, só um político desorientado. Não, não, não, mas aí é o que ele disse, é início. como ele reagiu. É por isso que eu destaquei antes a história de conversar no tete-a-tete, -tete, de sentir o olhar, a expressão. E o que eu vi ali era um cara que estava dizendo assim: meu projeto está para outro Hoje, João Azevedo não é candidato à reeleição. Hoje. Agora, nós temos uma longa trajetória. Como? É, peraí, peraí. Que, vai, que pode seguinte, mudar a opinião como dele. Como Dilma também não era. Como Dilma Todo tam... mundo achava achava que, Lula que Dilma era candidata para cumprir um papel e que, em 2014, o candidato a presidente da República era Luiz Inácio Lula da Silva. Exato. Houve, que, houve campanha dentro do PT o que, talvez né? o que, ah, aí, o Lula fazer O que talvez tivesse sido efetivado, o Brasil não tinha passado por essa... Por esse tsunami que Não passou. fosse a insistência de Dilma e do grupo que cercava Dilma, a maior parte, inclusive, do PT paulista, a Luísa Mercadante, o, o ministro é, o Cardoso, né ministro da Justiça, Gleise Hoffmann o, o, Os babões mais, mais... Aqueles que ficaram estimulando o Dilma a ser candidata e acabou dando nessa tragédia que o Brasil viveu nos últimos anos. Deixa eu anos. anunciar aqui duas novidades para os nossos telespectadores e ouvintes. É... Que nos escuta pelo Facebook, Fabiano Gomes PB, pelo Instagram Fabiano Gomes PB, já somos 1022 é, Eu estou pertinho Fonte... disso, eu estou transmitindo aqui tem no aí? Arroba Adriana tem ao vivo, tem três <risos> E também no fonte83.com.br Deixa eu dar, trazer duas novidades É... Ainda essa semana, nós teremos um mecanismo nesse programa onde as pessoas poderão participar na hum, tela. Que legal. Elas ligarão para o WhatsApp Vídeo, não tem a, a, a função Vídeo, é isso? Uhum. E vai estar tá na tela conosco conversando conosco. Tá? É, a interatividade. Essa interatividade é boa. Muito bom. Você na tela, tá aqui, você liga, tá aqui, ó, tô aqui, tal tá, tem uma denúncia e vai estar tá aqui na tela, nós vamos acompanhar aqui nessa tela os nossos telespectadores e ouvintes. A novidade número dois é que também até sexta, no máximo segunda, nós estaremos com o aplicativo Pense FM. Bacana. Você vai baixar no Android, no iOS. É uma rádio que é web, óbvio, mas nós vamos adotar... só tocar no carro? É só colocar no celular e conectar no carro. Ah, bacana. Nós vamos é, fazer uma rádio web no sentido de seu Classe A musicalmente né, A programação Com vinhetas Tem vários programetes Durante a programação Dica de saúde é, Enfim, é, é muita muita coisa Deixa eu só abrir aqui para você ver O que é que nós temos tanto aqui De, de, de, de, de coisa é, E Transmitirá, obviamente Ao vivo O nosso programa Você vai baixar o aplicativo Tá? vai baixar o aplicativo Pense FM e vai poder ouvir como você escuta qualquer rádio normal pelos aplicativos de telefone. Nós estamos trabalhando para isso, mas é, o, a rádio ela tem vários programetos, como, por exemplo, nós estamos adquirindo um programamento chamado Jornal do Brasil, que em 15 minutos diários... Eles concentram a principal notícia, as principais notícias do Brasil e do mundo... De segunda a sexta... Nós vamos ter o 15 minutos com Deus... Que é um programa que divulga a palavra de Deus em 15 minutos diários... Também de segunda a sexta... Programa Vida Melhor... Que é para é, o mundo gospel... Também duas... Tô, tô de segunda a sexta, 15 minutos por dia... Nós vamos ter é, A Hora do Sábio É uma mensagem de sabedoria por dia é, Vamos ter o programete Fé e Reflexão Sobre esporte Horóscopo Viva Melhor Saúde Bastidores da, da, da TV Dos famosos Nós vamos ter, enfim é, São muitos programetes na Pense FM E na hora do, dos nossos programas Ela vai estar transmitindo a, a nossa programação. Tá certo? Muito boa, a novidade. E aí, Adriana, Ricardo, volta ou não volta? Não, eu acho que ele é prefeito, quer dizer, se candidata a prefeito em 2020. Não não, não. não, não, não. Você não concorda, não, não tem, mas o próprio não tem, não tem, presidente não tem do PSB Nacional já admitiu isso: que quer, que gosta da ideia, que o PSB vai apoiá-lo. E dois anos depois, governo do Estado. Eu acho que, que... Ele vai sentir saudade da caneta. Ricardo, como eu, nós até já comentamos sobre esse assunto aqui, vamos, vou repetir aqui, lembrar aqui o que eu já, já disse. Eu acho que Ricardo, ele... Os planos, o, o projeto de Ricardo foi muito bem pensado. Ele era candidato a senador, o projeto dele era ser candidato a senador, se renunciar junto com com Lige Feliciando. A Assembleia eleger um governador de sua, de sua indicação... Né? E, a partir, e eleger João Azevedo governador. governador né? Esse plano, obviamente, teve uma pedra imensa para que ele se, ele se viabilizasse, que foi Lígia Feliciano, né? que acreditou que Ricardo jamais ousaria permanecer no governo para ficar sem cargo e ousou fazer isso. Felizmente, a conjuntura nacional... E a própria necessidade de compor uma base mais ampla para eleger João Azevedo salvou Lígia e Damião Feliciano de um, de um desastre. Né? Os dois se reconciliaram, mas Ricardo foi, em certo sentido, nesse sentido, o mal prejudicado, porque Ricardo vai ficar aí pelo menos dois anos. Para completar, é, é, é, Fernando Haddad, para, a quem, para quem Ricardo trabalhou ao lado de Lula para viabilizar esse acordo que levou a. a a candidatura de Lula e depois de Fernando Haddad foi derrotado e Ricardo agora se vê numa situação é, impensada né? para quem saiu com o tamanho que ele adquiriu depois de oito anos de governo. Ricardo é hoje uma das grandes lideranças da esquerda brasileira, né? não, é, não vamos achar que isso tem um peso menor, porque no, sobretudo no, no Nordeste, onde a esquerda com, do, governa pelo menos sete estados aqui, né? e Ricardo é, é, é hoje a principal liderança entre os governadores, né? muita gente fala em Ricardo até para a presidência da República, é, mas o fato é que eu acredito muito pouco que Ricardo Faça essa travessia, essa longa travessia de quatro anos, em política, Adriano, Fabiano, você sabe mais do que quatro eu. Quatro anos é uma eternidade. É uma eternidade. Você passar quatro anos sem ter um, um, um, sem ter um, um campo para você mostrar seu trabalho, uma prefeitura importante, como é João Pessoa. Ricardo mostrou os dados em uma entrevista que ele deu recentemente, numa TV aqui de João Pessoa, é, comparando o, os recursos que ele dispunha na, na gestão dele e o que, o que Luciano Cartaxo Quer dizer, e quando ele fala isso, ele já está, obviamente, de olho, Zé, eu, à eu, eu, eu, eu, eu, eu, frente dessa prefeitura, eu tenho condições de fazer muito mais do que o atual prefeito faz. Isso é discurso de candidato. Exato. Óbvio. Então, eu, eu acho muito... Improv... Além do que, é o seguinte, Ricardo, candidato, é praticamente... É, obviamente que tem, eu conheço o né? Fabiano, Mas... ele fica dizendo isso contra todas as... E é obviamente que Ricardo jamais a admitiria. Com todas as ações né? encontradas, porque se, se de repente dá certo, ele acertou. entendeu assim, <risos> Eu não disse, não, é só para é no final lembra, dizer, eu não né? disse. Porque é o seguinte, seria um ato de irresponsabilidade de Ricardo... Administrar um, de uma pessoa por dois um anos. eleitor de uma pessoa, não, não é dois anos, é um ano e quatro meses. Mas Serra fez isso... Não, mas em, Serra fez a reeleição. 2004. Não, mas a reeleição. Não. Igual Ricardo. Serra foi eleito prefeito de, de João Dória. Serra foi, não, Serra foi eleito prefeito em 2004, São Paulo. Em 2006 foi candidato a prefeito, a governador e se elegeu. Até porque é muito fácil você dizer, não, eu continuo atendendo João Pessoa, só um, que com, Um fato, isso um fato. Um... acho que o eleitor, o eleitor está preocupado. Dória, com Dória isso. fez isso, né? Dória fez isso Dória, agora fez recentemente, isso agora. então isso não é nada. Quem, quem, quem define, como é, governador ele, for, né? ele também continua a ele contemplar presse, E aí aí nesse caso vai ser uma briga de foice para ver quem vai ser o vice de Ricardo. Como foi em 2008. Verdade. Né? Porque obviamente que quem quem é, for o vice de Ricardo certamente tem uma tem uma grande probabilidade de assumir o cargo logo depois. Né? E a, além de ganhar um, um, né? Tem uma projeção nesse caso aí Então vamos prestar atenção nisso aí Porque esses arranjos e, e claro, Ricardo com o peso que tem Vai fazer igual a 2008 Onde ele indicou o nome que ele, que ele quis Que ele escolheu é, Deixando de lado, por exemplo, as pretensões Do PMDB, de Zé Maranhão né? E do PT que queria Indicar também a vista à época E Ricardo disse não Peitou esses partidos Teve o apoio deles, inclusive é. Né? Porque é Ele peitou todo mundo. E é, elegeu. Sonho, e se elegeu, elegeu quem e... tinha sonho de se manter na vice era Manuel, Manuel Júnior, que se elegeu federal, depois queria ser vice de novo. E agora veja como é interessante, a sorte na política, tem isso muito. né? Quer dizer, a sorte que eu digo são as circunstâncias que, que acabam favorecendo o, seu pro, o projeto político. Né? Mas no caso de Ricardo, o componente maior, aí eu Sim, acho né? que é... a competência dele, não, política, a, coragem, a sagacidade, não, é a coragem. A coragem, não porque ele diz, eu sou e quem quiser venha, quem não quiser não Mas venha. Mas veja, as circunstâncias também, a, a, vamos, vamos analisar no caso de Ricardo. Por exemplo, em 2014, Ricardo tem um acordo com Cássio Cunha-Lima, e a, a, a aliança até se manteve até o início do ano. Abril de 2014. Né? Até abril de 2014. 5 de abril de vamos, vamos 2014. Vamos imaginar que se Cássio não tivesse feito aquela loucura, né que, de alguma maneira, Cássio acreditou na, nas opiniões de quem o cercava... não Nem todos. nem é, todos bom, sim, o, o, mas... O João... Os verdadeiros amigos queriam a manutenção da aliança. Isso. Aí o que é que aconteceu? Cássio rompe com Ricardo. Vamos imaginar se aquela, eleição, se aquela aliança fosse mantida. O que é que teria acontecido? A aliança Cássio-Ricardo teria mantido Ricardo numa posição refratária ao PT, porque naquele ano Eduardo Campos era candidato, depois foi Marina. Aliás, como ele fez isso? Ele fez muita crítica ao PT durante a campanha de 2014 e a Lula também. É, e, no segundo turno, entre, entre Aécio e Lula, com Marina apoiando, o PSB apoiando Aécio, você acha que Ricardo iria ir para onde? Com a aliança com o Cássio. Ele foi para o PT, o PSB apoiou Marina, seu, o PSB apoiou Aécio, Marina apoiou Aécio. Cássio, Ricardo apoiou é, Dilma porque não havia outra alternativa para ele, Cássio era... Apoiar, era, o candidato que foi para o segundo turno era Aécio, com apoio de Cássio, amigo íntimo de Cássio. E, portanto, não restava outra alternativa a Ricardo que não apoiar Dilma Rousseff. Então, veja, imagine se Ricardo tivesse, nessa, nessa disputa, apoiado Aécio Neves. Né? Então, a, ele, história era outra, então né? a história era outra. podia ser totalmente diferente. Eu, é, eu, então, nesse aspecto, aquelas circunstâncias. Ricardo, tu Ricardo apoiaria sabe a S que é S mesmo? Sabe o que é que eu acho? Acho que sim. Era sabe, bastante. Ela é apoiou. Ele apoiou sabe, né? sabe Eduardo Tantado, claro, tudo bem. Que, sabe, mas apoiou, mas apoiou Marina. Que, o programa de acha? Marina era mais liberal do que o de Aécio. Eu acho que aquela atitude de Marina foi muito pessoal. Não levou o PSB junto. Adriana, O que aconteceria. Se o rompimento não tenha acontecido em 2014, Cássio tam... ainda estava vivo. Ele também não tava. tinha acontecido em 2018. Ricardo colocaria um nome da confiança dele, não seria Cássio, o candidato da Cássio, oposição, exatamente. mas Cássio seria eleito senador. Mas o projeto, mas também a gente tem que analisar as circunstâncias também. Cássio ali, em primeiro lugar, nas todo mundo paparicando Cássio, um imbatível, aquele homem que nunca foi derrotado em eleição em é, 2014. Né? 2014. É, é, mas quem, quem analisava as pesquisas via que havia um, um limite ali, Cássio nunca chegava a ultrapassar os 50%. Né? E sem campanha. Eu, o teto foi 47% o pois tempo é. todo o tempo todo. Então, tempo todo. Ele, ele, ele acho que... E ele ele, ele chegou a, a... Segundo, me contou uma fonte muito próxima, que tentou fazer a aproximação, a aliança entre, Ricardo, entre Cássio e Maranhão, e que Cássio praticamente esnobou o Maranhão, porque achava que não queria, não queria... Porque houve muito conflito no passado com o Maranhão, ele achava que estava eleito, que não precisava de Maranhão para se eleger, e acabou esnobando o Maranhão. E Maranhão se oferecendo... Para ser candidato a senador naquela época, né? sem palanque. Já tem sem gente nada. aqui, eu, por exemplo, o Rangel Júnior, hoje eu estou transmitindo também o que vivo no meu Instagram. Por favor, me sigam. Deixe o Fabiano, tem muita gente no Fabiano. <risos> Adriana Jornalista. Os dois. É, o Rangel Júnior está me dizendo assim: ei, ele já está apostando aqui no, no candidato a vice, Luiz Couto. Ele acredita que, que Ricardo vai escolher Luiz Couto para ser. entregar a prefeitura a ao Couto. PT. <risos> vamos lá, vamos lá E por falar em Ricardo Hoje ele tomou posse na presidência Da fundação João Mangabeira Em Brasília Estavam lá o governador João Azevedo Num evento Prestigiado Também pelo presidente Do PSDB Nacional E tem muita gente PSB, pergunta... né? O PSDB, tem muita gente Perguntando o que, o que é a fundação Mangabeira a Fundação Mangabeira ela foi instituída pelo Partido Socialista Brasileiro em 1990. A entidade, sem fins lucrativos, ou seja, não tem salário, tá? tem como finalidade a formação de políticas socialistas e a elaboração de políticas públicas. É organizada em vários setores, como História Viva, para abrigar documentários da vida do PSB, setor de promoção de eventos, seminários, estudos, mas, elaboração. Senhor, mas segundo o senhor não vale bosta nenhuma. Hein? Não sai do canto, não vai vale para lugar nenhum. Acho que só serve para tirar foto. Então pronto. Nossa. Hoje você foi mais verdadeiro. Você já tinha dito hoje, um, um dia depois quis apagar, tá? Não Serve para serve para tirar foto. Olha, se eu se não me engano o último presidente dessa fundação foi o, o governador, o ex-governador do Espírito Santo. É? acho que João Casagrande, né? O uhum. senador não. Sena... É, não. Acho que hoje é senador, hoje. É, acred... é então isso. Então não é, não é. é... Primeiro tem, tem recurso, é. né? porque tem um fundo partidário, dá para fazer. Não, o... não, não, não, não. A, a, a não, ela... tem recurso do partido, não, não, é, não é de fim lucrativo, lá, porque lá seguinte, não pode... A, a fundação não tem nada a ver com a presidência do partido. A fundação o é, é dinheiro, do partido. O, a, o dinheiro vai para o presidente do Sim, partido. Sim, vai para o partido, é partido mas a fundação, ó, Fabiano, a, todo partido tem uma fundação. Essa, a, a, o objetivo dessa fundação é exatamente isso. É promover o debate, é promover discussões sobre políticas públicas, dar uma certa uniformidade política ideológica e no campo administrativo para o PSB, né? para que os prefeitos, os governadores tenham um, um, um campo para, para, para produzir essas, essas, essas políticas. Vamos lá, quem é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, do PMDB? Quem é o presidente da Fundação do PT? Quem é o presidente da Fundação do PSDB? Oh, tem gente aqui mas dizendo é porque, que Ricardo mas nem, é, vai ser, nem vai ser candidato a ser Eu não me lembro aqui, mas eu acredito que não vai, são. É, é, essas fundações, elas não são assim tão desprestigiadas como você está falando, não. Elas têm importância. É óbvio que, que, é, que, que para é, quem ocupa normalmente. Esse... Porque, veja, por que é que Ricardo aceitou? Porque é um, é um espaço para ele. Você acha que Ricardo aceitaria só para... Onde é a sede da Fundação um, Mangabeira? Em Brasília. Porque o Ricardo já me disse várias vezes, pessoalmente, inclusive... Deve que ser o, na sede do PSB. Que odiava Brasília. Sim, ele odiava. Vai lá, ele, você acha que ele vai morar em Brasília? A Fundação, inclusive, permite isso. Ele, ele tem, tem lá, deve estar lá seus funcionários, ele vai lá uma vez por semana, de 15 a 15 dias. Ele vai provavelmente vai aproveitar esse espaço para viajar o país. Né? E é, um, é uma justificativa, inclusive, para ele... Porque é o seguinte, Ricardo teria o quê? que voltar, se é que ele não vai fazer isso, ele disse que talvez fizesse isso, acho muito difícil Ricardo voltar a, ser, a trabalhar no HU, né? voltar hum. a trabalhar no HU, depois de, sei lá, desde mais de 20 anos que Ricardo não, não, não, não trabalha por lá, então acho que é um, até uma justificativa, Fabiano, para ele é, se, se manter-se afastado da universidade, mas também um espaço onde ele pode fazer uma interlocução. Eu acho que os planos de você, intelectuais, ó, os planos de vocês para Ricardo políticos. são pequenos, tá? O Francisco Chaves que me acompanha aqui no Instagram está dizendo que ele não é candidato a prefeito, nem muito menos a governador. Ricardo é candidato a presidente em 2022, é concorrer com Bolsonaro. Quem fez que disse? O Francisco Chaves que me acompanha. Não, eu aqui, acho que eu, Chico. O Chico. Eu, eu não descarto isso também não. Olha, Chico... Eu não descarto, não. Eu acho contigo. muito, muito faz, difícil. Faz isso, não, Chico. Eu acho muito difícil, né? Agora, não, Chico, não, faz é. isso, não, Chico. Olha, vamos imaginar o seguinte. Faz isso, não, Chico. Ricardo, Fabiano, você tem notado uma, um deslocamento à esquerda que Ricardo tem feito com acenos, com assuntos. Essa, essa história do, de, de tributar carro, não sei o quê, para financiar o fundo de combate à pobreza, é uma jogada muito bem... Pensada, ele está pensando em que que vai nos ter projetos impacto. macros, assim, impactos nacionais. é Porque é o seguinte, qual é a grande discussão? Ele quer se colocar num campo que... É, é, em, em certo sentido, Ciro tentou, porque Ciro propôs a tributação das grandes fortunas, aquela coisa toda. Uhum. Mas Ciro não consegue hoje, pelo menos, eu acho que é um, é um erro que ele tem cometido, mas ele não consegue, pelo menos hoje. Pode ser que isso evolua e mude né, uhum. nos próximos anos. Mas se, o PT provavelmente não vai, não vai disputar novamente a presidência. Eu digo a prece de hoje, né? tudo pode mudar. Qual é o nome que pode vir a ser um nome de unidade na Renato Casagrande é governador do Espírito Santo, eleito em 2018, era senador. O que o, só... o senhor está querendo quem me dizer? Quem disse isso Vinte Felipe Silva. Então, Renato é um nome importante. Então, o que o senhor é, quer de... é... Vou resgatar aqui um pouquinho nossa discussão de ontem. O que o senhor quer, ter, quer dizer é o seguinte: que o PT, que na ótica de Ciro Gomes, deveria ser escada dele, e é inegavelmente mesmo com todas as derrotas, com toda a campanha mediática, etc., etc., contra. É, é inegavelmente. Isso é coisa mensurada através de pesquisas, folha e tal. O maior partido do país, né, que deveria ter feito escada para. É o maior pra, partido pra do país? PT partir da esquerda, né? Não, esquerda. é o maior. É, maior partida, é o maior. É. Na, lei, na, lei, na, é. Memória, na memória, na no, no filiado, imaginário de... da, também da população, você tem o PT lá com uns 40 e tantos por cento, o mais. Não, não chega a 40%. É, mas um, o que está próximo disso. De depois disso, quem mais tem esse, é, é, essa presença no imaginário da população é o PSDB, que vai chegar ah, lá tá com lá embaixo, 8, muito, 6%. Não, baixou muito, caiu muito. Caiu então, muito. assim. É um grande partido ainda, a despeito de, de todos os estragos que aconteceram nesses últimos anos. E aí, você admita agora que, para conseguir um candidato de, de, de centro-esquerda voltar ao poder, precisa ter, precisa estar é, em harmonia, em sintonia com o PT. Sim, sem dúvida. Eu e por acho que... que o PT deveria... Não, olhe. Sim, agora mas, fecha bem. Mas, vocês. O cara tem que estar em política, você tem que estar disponível. Mas vamos puxar. Eu estou aqui. Vamos, vamos, sair eu tá vamos sair dessa fundação. Vamos sair dessa fundação. Mangabeira, João Mangabeira, João de Pantanha, João de. Pre... Ricardo, prefeito, Ricardo, governador, é... Ricardo, presidente. Só, daqui a pouco só vamos chamar aqui de. E eu vou ficar calado, não quero briga, não. Ó, oh, depois de. Fazer um gesto com a população. Hum. Um afago. Depois de baixar um pouquinho a energia dos paraibanos. O governo anuncia aumento. Não, estão estudando, Mas não, já, já estão. Que já, já... Não, se começar a discutir o reajuste, Adriano, é porque vai ter. Eles já estão. Você sabe quanto, né? É. Para cajepa, água. Esta eu acho um absurdo. Caríssimo. Porque o, não assim. é isso. Além de ser caro, o serviço é uma porcaria. Ainda bem que Marcos Vinícius voltou para lá, o ex-superintendente da, da, da Caixa Econômica Federal, porque no, na gestão do Cunha Lima, não é de. Como é o nome? Arthur, não. Era... Ricardo, Roberto... Não, é, tinha um Cunha Lima lá, que ficou com o Ricardo e era presidente da Cajepa. Ricardo, inclusive, gostava muito dele. Mas o aumento da água, você não recebe Roberto. nada em troca. É, água faltando, em algumas torneiras, água saindo da cor de... de... De urina. Sem falar no fato que a cajepa destrói a rua da cidade. Ah, é. É um negócio é ah, criminoso é que a cajepa comendo, faz. O buraco comendo de mola. Eu, eu já dei sugestão a um vereador que isso, a, a cajepa, que se fosse discutido na Câmara, na Câmara de Vereadores, evitar L, L. L. que, L, que a cajepa continue a destruir as DR, urbanas de uma falar. pessoa. A prefeitura faz uma. uma uma via linda, asfaltada Não dura um ano A Cajepa vai lá faz o seu serviço, Homem, não, não... Às vezes não... não dura uma semana, porque se tiver alguma emergência da Cajepa, alguma demanda da Cajepa, ela vai lá, abre e faz do jeito que quer. Isso, Eu também pô. já fiz essa sugestão. A cidade é... Alô, vereadores. É, é, é, é, é, é baixar uma lei que especifique, né, que determina se tem um gabarito de construção. Então, se você, Eu... você tem que reconstruir... Bater... Não, é, não, não é proibir intervenção, ah, óbvio. Só tem uma saída mas é a Cajepa. refazer nos mesmos níveis, o só material uma saída isso. pra Cajepa privatização Não, diga isso não, não Priva... Olha, se privatizar, privatização outras empresas já é, já privatização. Uma... Imagine você privatizar um pai, um, um, um estado do Nordeste. O senhor, o senhor lembra da Telpa? Mas, Fabiano, mas, veja mas, bem. O senhor lembra da telefonia? Nós estamos falando de telefonia. Que Ai, aí, mas aí, mas Nós estamos falando num país, num estado, não, que 90% para, vamos, vamos do, do território vive em Não, peraí, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você imagina o seguinte: se a Cajep fosse, fosse uma empresa privada, nós teríamos essa infraestrutura toda que está sendo de interligação, muito de mananciais. Não, peraí, peraí, deixa eu. Ó, sabe talvez, qual é o cheque? Talvez, não, sabe qual é o talvez muito O X mais. da questão dessa história? Essas empresas que. Não, olha a Energisa, Vamos para a Energisa, que foi da Paraíba? Vamos melhorou piorou o atendimento a qualidade da energia mas, veja, a rapidez é não, mas é que... a rapidez dos retornos mas isso, isso tem a ver com o que? com privatização a empre... a, a, a Saelpa não. era uma empresa muito eficiente era nada muito, era muito, muito eficiente era, uma nada, muito, eficiente. Mas... era uma muito eficiente era para eleger Lindolfo Pires mas isso aí é outra história isso aí pode ser pode mudar isso aí sem precisar Gente, privatizar o x da questão é você comparou com o Telpa o X da depois, questão com, nem é depois, privatização é, ou estatalização. Depois com Saelpa. Não, olha só, o, que, o problema é monopólio. Você privatizar um serviço que é monopólio, é trocar seis por meia dúzia e deixar a população, à a mercê, mercê de um serviço, serviço essencial, da, pois é, dos interesses privados. Porque o que deveria acontecer, a ah, privatiza, agora quebra o monopólio também. Como acontecer, por exemplo, com a empresa de telefonia. Você privatizou e abriu para concorrência. Oh, oh, oh Adriana, então, pegar... você não gosta de TIM, você vai para Oi, você não gosta de Oi, você vai para Claro. Aí sim, Adriana, vamos você tem um caso... empresas concorrendo para oferecer o melhor serviço, Vou pelo melhor vou custo. Dar um, vou dar um Agora, Energiza trouxe vantagem para gente, zero. Eu vou dar um dado histórico aqui para gente... Nem a, caixa, gente... vai trazer se for um serviço monopolizado. Olha, até... Até o início dos anos 70, até 70, telefonia era privado no Brasil. Serviço de distribuição de, de produção e distribuição de energia era privado no Brasil. Nos anos 60, para você fazer uma ligação, pode perguntar aí a, a quem vivia a época e usava telefone. Para você fazer uma ligação para Recife, a ligação levava umas seis horas para completar. Umas seis horas. Por quê? Porque as empresas não investiam é, no, no sistema. As empresas utilizavam o sistema e isso também é a mesma coisa. O Brasil é moderno, o Brasil se tornou um, uma potência industrial por conta do Estado. Né? Estatizou o sistema de, de, distribuição de, de produção e distribuição de energia. Você imagine uma, qual, qual empresa privada produziria essas imensas hidrelétricas que o Brasil tem. Imagine o, o custo disso para uma empresa privada fazer esse investimento. O sistema de distribuição, hoje o Brasil... A maior parte no governo são, Dilma, são consórcios que têm do, a porte ó, de, de, do Estado. Foi Dilma, do governo Dilma, do governo Lula, na gestão de Dilma Rousseff... DGFHC. Né, o Brasil, só no início do século XX, XXI, o Brasil se integrou o sistema elétrico brasileiro. Hoje, o Brasil, hoje se tiver crise energética é, no sul... Não é? Isso de FHC, no nordeste vem. não foi o, FHC, a integração FHC. foi o integra FHC. Adriana o não, governo não o governo não, FHC eu, eu, teve o um apagão Adriana não então não tinha não tinha traí, não tinha ó, <risos> o apagão eu, eu entendo um o pouquinho. apagão foi resultado da falta de, da ausência de investimentos 98 no sistema 98 de, eu estava no Palmas do Tocantins na assessoria Brasil, de imprensa uma, de um consórcio um hidrelétrica, hidrelétrica no governo FHC eu estava lá eu fazia a parte do, da assessoria de, de comunicação de uma hidrelétrica, primeira após apagão, hum. no governo FHC. O governo Lula, né? E Isso o sistema dizer... já estava integrado. Não, o FHC. Qual foi a, qual foi a hidrelétrica do governo FHC? Eu recebi FHC, FHC do qual foi a, Luiz a Eduardo Magalhães, qual foi... em Lajeado, Tocantins. Eu estava lá. Qual foi a... a, a... Luiz Eduardo Magalhães, em Lajeado, ah. Tocantins. Porque o que o governo FHC fez para... Foi uh, muitas... 800, é, 850 né? megawatts, que foi, um, que foi uma, uma, uma política de emergência para tentar combater Não, o eu funcionário. Isso eu sei dos bastidores, que foi em 98 que se começou, é, eu estava lá, é, FHC nos visitou duas vezes, recebi imprensa do mundo inteiro, porque a gente tinha acabado de sofrer o apagão, e era o primeiro hum. grande investimento em hidrelétrica, pós-apagão, hum. foi lá em Lajeado, Tocantins. É, mas foi, foi inaugurado no, no final do governo, né? É, já foi bem no finalzinho do governo, passaram, não, foram cinco anos, não, cinco não, anos não, não, de construção. Não, não. E veja bem, Sim. mesmo com a demanda brasileira, mesmo com a demanda época, época, uma hidrelétrica apenas, Lula construiu, Lula, por exemplo, construiu as hidrelétricas lado do, do Amazonas, né, do Madeira, uhum. né? é, o, a integração, porque o grande problema também do, desse, da administração desse sistema é que antes você, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul na época tinha energia sobrando, porque você tinha, claro, você tem ali é, Itaipu e tal. Hoje. É, é, mas não tinha como distribuir para outras regiões é do país. Hoje, porque a população. Oh, deixa eu, deixa só para dar... fechar, eu vou fazer um serviço é. aqui, porque é o seguinte: o, o, hoje. O relógio, Tá, hoje. É o sistema está integrado de tal sorte que um consumidor da Paraíba, ah, eu estou fula da vida com a Energiza, a tá, tarifa está muito alta, você pode comprar energia de qualquer concessionária do Brasil. Então, se você quiser comprar lá do Maranhão, porque a tarifa está melhor, ou do Rio Grande do Sul, você pode contratar essa energia, que ela injeta no sistema e você recebe é só... na sua casa, pagando ir. um preço melhor. Né? Basta você pegar um, a um o povo, os moradores da sua rua, vamos dizer, da sua rua, é, um consórcio de pessoas, você pode comprar essa então, energia não mais não barata. se não fosse o Estado, como eu vim dizer não fosse o Estado O Brasil, não tinha um sistema elétrico moderno, não fosse o Estado do Brasil, não tinha um sistema de telefonia moderno, não fosse o Estado brasileiro, nós não teríamos... É, nós, nós, você sabe quando, quando a Petrobras foi criada, o Brasil produzia 3% apenas do petróleo que consumia. Todo mundo dizia que era uma fantasia criar uma empresa que iria para encontrar petróleo. Todo mundo achava que não existia petróleo no Brasil. E a Petrobras, depois de 50 anos, mostrou a viabilidade. Aliás, o Brasil não só se tornou autossuficiente de petróleo, como hoje é um dos, está entre os 10 maiores produtores de petróleo, entre os 15 maiores produtores e de petróleo é que, e é, é a nossa E é, é, é, é uma herança bendita e, ao mesmo tempo, maldita, porque não tenho a menor dúvida que o petróleo Talvez, do pré-sal é. tem deixa, uma participação deixa eu tratar. muito intensa na, do que aconteceu se tem no Brasil, imagina, a Venezuela. Deixa imagina eu tratar na Venezuela. Imagina do, é. do fake dia, que é importante, até porque se trata de algo da Paraíba. É, o Detran da Paraíba emitiu, Esse aí caiu, apareceu um fato novo. O Detran da Paraíba, nós somos agora 2.575 na internet. 2.723 Alguém desses Porque dois. Porque vai caindo e vai subindo por conta que? da conexão. Vem Adriana, a pena, arroba, né? 2570, né? 2591. Alguém vai dando print aí para depois eu divulgar. Ó, o Detran emitiu uma nota nesta quarta-feira alertando é, que os usuários que, do órgão que não oferecem nenhum tipo de serviço por meio do aplicativo WhatsApp. Isso só se manifesta através dos seus canais oficiais. Ou seja, estavam espalhando fake news, fake news em nome do Detran. De acordo com o corregedor do Detran, Valberto de Lira Júnior, a mensagem estaria sendo enviada de respeito às inscrições para projeto de CNH Social 2019. Então, todos os agora... comunicados do programa de habilitação são feitos através de editais e não pelo WhatsApp. Agora, alguém que acredita... Primeiro, PEC no governo Bolsonaro, eu não lembro nem nenhuma até agora. A, a Previdência está em elaboração, né? Eu não sei quando, eu não, sei, eu não sei se ele vai recuar, mas vamos ver aí. Então, porra, as pessoas não têm... Sabe? mesmo com a quantidade enorme de, de, de, de, de fake news as pessoas continuam caindo nessas histórias, Eu me impressiona isso não é nem a notícia em si, porque já é, uma, já é de uma, né, uma, uma falta de verossimilhança nunca, impressionante não, agora. mas nunca caiu não a fake news? Eu não, eu não sei, eu, eu, quando eu acho, quando eu, quando eu recebo essas notícias. Quando é extraordinário de Porque tá o problema é o seguinte: né? a grande questão é você compartilhar essas, essas coisas. né? Porque eu acho que as pessoas parecem ter uma certa obsessão, elas têm um, um comportamento assim, obsessivo de chegar e ver algo e querer compartilhar aquilo, sem muitas vezes procurar fonte, ver se essa. Com, com, e no, pelo menos no Google, vai lá coloca a notícia, vai aparecer sempre isso. Não é? se, se, se, se a notícia está sendo imagina, essas notícias que tem importância, não... qual é o meio de comunicação nacional importante que, que, que tem seriedade a divulgar não vai divulgar algo, algo com isso pois então é. eu acho que uma, o, todo mundo recebe de alguma maneira, pode ficar em dúvida ou não, mas o problema é, é dar é da segmento, a cadeia é a, de, a ânsia de, de, de, de, de produzir informação e aí ajuda, porque quando você compartilha, eu recebo de um amigo o que é que significa? que o meu amigo que eu... Que eu dá credibilidade aquilo, então normalmente como eu recebo de um amigo eu, eu acho que aquilo é, é verossímil então eu vou seguir deu seguimento à mentira né esse é o problema é que coisa é por falar em palhaçada é, abre aspas arma em casa é risco para criança tanto quanto liquidificador é por essas e outras que eu acho que o governo Bolsonaro não tem longevidade. Não. Oh, Impressionante o despreparo. Sabe, o é ministro um despreparo disse misturado. isso, é somente o da Casa Civil, Onyx é ele que, ó, que... Lorenzoni. Não, ele explicou, ele explicou isso assim, porque a criança botando o um dedinho lá na hélice... É um argumento semelhante, quando eu vi ontem eu lembrei daquele... daquele... Como é? Osbon, não sei mais... Que, que postou aí, no, no acho que foi no Instagram... Um, o Márcio pontos Acho que foi. Ele o disse, Cosmo. olha, crianças... Não, um, um ouvinte que, que postou hum. no, no, na numa rede social nossa aí do, do, do programa, postou dizendo que, que acontecem acidentes com crianças e adultos até em, em apartamentos. E, e por isso as pessoas não devem morar Sem em apartamento. comparação. E não, tem um... não, e o pior é que o Eu queria estar perto dele, porque a criança pode botar o dedinho ali na hélice e perder o dedinho. Homem, entre perder o dedinho não, e levar um tiro na cabeça... Você imagina a, cri... a, perda, a cena, né? A perda tem... Mas você imagina essa criança, ela, ela ligando o, ventilador, o liquidificador e enfiando o dedinho lá. E o máximo que ela vai perder é o dedinho. Um tiro acidental... Ela perde a vida. Então, assim, eu, eu, sinceramente, eu acho que a cada vez que esse povo, a arrogância, a prepotência e o despreparo é tão flagrante que eu realmente tenho minhas dúvidas se isso é, se esse é Agora, um projeto para ter um longevidade. A, a linha que Bolsonaro assumiu em anos pregressos, né? a quantidade de depoimentos, declarações que ele deu para então, justificar posições absurdas E como tá brasileiro... o entre os quais, inclusive, é muito suscetível a crer em quem fala duro. Né? Eu lembro, por exemplo, recentemente, aquele general Heleno, numa entrevista no Bom Dia Brasil, falava do risco de tantas porções de terras estarem sob o domínio indígena. Ele trouxe um cálculo aí de 10% e parecia assim um expert. Entendeu? em cultura indigenista, em direitos indigenistas, vocês não veem o risco de uma ONG poderosa internacional dessa se apropriar dessas terras, se aliar aos índios e tirar essa porção do Brasil? Se a gente está correndo o risco de reduzir o Brasil territorialmente. Existe, óbvio, um erro original nessa sentença é que a, a, os territórios indígenas é para uso fruto dos indígenas, essa demarcação né? é terra indígena, pertence a eles, mas é sempre da união. Então não há um, um, o, dire... o domínio, a posse legal, efetiva, assim, não um índio pegar essa essa posse assim, não só uma coisa, eu, eu, eu, eu cansei de morar aqui, eu vou vender essas terras, eu vou eu vou me aliar aqui um, aqui uma Zinhos, outra né? nação e, e vou como, como, vender. Como é que, qual é a origem da propriedade, de toda a propriedade no Brasil? Não foi, não foi tirada dos índios? Vamos encerrar o programa? Nós já passamos bem do, do, do horário é, Só para terminar o hoje O senhor deu uma murchadinha, uma mufinadinha aqui no final pra, que foi, né? alguma, alguma informação? Não, aí? não, não, não para terminar tranquilamente Hoje, pelo contrário, nós estamos aqui Batendo 2.360 Sempre nos assistindo Só pelo Instagram, tem mais pelo Facebook Pelo Fonte 83, pelo Youtube Só para encerrar E dar tchau, não é para comentar O Senado vai gastar 10 milhões para reformar gabinetes de suas excelências, certo? Certo. Enquanto a gente... E aqueles gabinetões assim, todo bonitão, né? Bolsonaro recebeu 33 mil de auxílio... É, auxílio... É, é... 2.615 ao vivo agora. 3... 33 mil de auxílio mudança. Quem recebeu? Bolsonaro. Ele aceitou? É lógico. Hum, tá Eu... Não foi para comer gente não, né? Não, foi para é para mudança. Tchau, um abraço, até amanhã, se Deus Até quiser. amanhã, Fabiano Professor, um abraço www.adrianabezerra.com.br tá? E no Instagram arroba Adriana Jornalista me sigam, por favor Adriana Jornalista aqui é Lúcio Flávio V Le... Sim, Flávio Lúcio V Flávio Lúcio V no Instagram e no blog dele é LeiaFlavioLucio.com.br Quer acompanhar Informações políticas na hora, podcast, videocast, tudo que acontece nos bastidores, www.fonte83.com.br Um abraço a todos, vem aí, Lima Solto com placar digital, ontem o Botafogo empatou no Almeidão com o Santa Cruz, que é um timaço, né? Bom, eu achei o time fraquíssimo. O Botafogo perdeu uma oportunidade imensa de, de o Santa três Cruz, pontos. você acha que é um time fraco? Não, o Santa Cruz, esse time do Santa Cruz é. Jogou o tempo todo na, na retranca, foi um time covarde. O Botafogo perdeu várias oportunidades. Vamos deixar isso Palavras de torcedor. Vamos deixar isso para Lima. Um abraço, tchau, tchau.